Existem diversas vantagens em fazer campanhas de e-mail marketing. Nesse vídeo a gente vai ver 7 vantagens, mas só depois da vinheta. <risos> Nesse vídeo separamos 7 vantagens para que você entenda a importância do e-mail marketing. Então vamos a elas. A primeira dela é a segmentação. É, tudo começa de quando a gente solicita a, as informações do cliente. Então a gente pode pedir o nome, e-mail, data de nascimento, os interesses deles. E através dessa segmentação a gente vai poder decidir qual conteúdo a gente vai enviar para esse cliente. O segundo ponto seria o custo-benefício. O e-mail marketing tem um custo muito barato comparado com outros tipos de mídia, então você consegue, com um custo bem baixo, impactar os seus clientes. É muito mais fácil você conseguir convencer uma pessoa que já tem um relacionamento ou que já realizou uma compra antes na sua empresa, do que conquistar um novo cliente. Agilidade é o terceiro ponto. É muito rápido você criar uma mensagem de e-mail marketing e disparar para várias pessoas ao mesmo tempo. Você tendo uma base de contato de 5 mil clientes, você rapidamente consegue enviar mensagem para esses 5 mil clientes. O próximo ponto é visibilidade. Hoje nós temos mais de 90 milhões de brasileiros conectados na internet e mais de 60% confirmam que usam o um e-mail diariamente. Então, pensa na quantidade de pessoas que acessam a internet através de dispositivos móveis, como celular, smartphone, tablets e também por computadores que, é, que podem ver a sua mensagem. É importante também pensar como o usuário vai visualizar a sua mensagem em diferentes dispositivos. Nem sempre ele vai acessar do computador, às vezes ele vai acessar do celular, tablet, então ele precisa se adequar a qualquer tipo de dispositivo. O quinto ponto é a interatividade. Você pode enviar o e-mail marketing e solicitar para que ele responda essa mensagem com dúvidas ou sugestões. Considerando o e-mail marketing uma ferramenta de relacionamento, nós podemos iniciar uma conversa para que ele futuramente possa comprar nosso produto ou serviço. Para iniciar essa conversa, nós podemos realizar algumas pesquisas ou solicitar algumas informações do que, que esse cliente gosta da nossa empresa e posteriormente enviar artigos relacionados para que ele fique mais integrado com os serviços e produtos oferecidos pela empresa. E um ponto importantíssimo para fechar é que os dados são mensuráveis. Através de uma ferramenta profissional de envios de e-mail marketing você consegue mensurar quantas pessoas abriram a mensagem, é, clicaram em um link, qual o link que tem mais acesso e também você consegue ver quantas conversões você teve através também do Google Analytics. Então é isso, pessoal. Essas são as vantagens que a gente separou sobre o uso do e-mail marketing. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.